Oi! Uma visão geral dos sistemas de tratamento de efluentes aqui de casa e agora a partir da parte de baixo. Vamos acompanhar o caminho das águas. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Ok, como havia dito na parte 1 um do, do vídeo, né, o, o Rony escreveu pedindo para clarear um pouco mais as ideias, matutei, então fiz um vídeo, o vídeo passado, Põe uma visão da parte de cima, da laje, lá para baixo. E agora nós vamos acompanhar, na parte de baixo, o caminho das águas. Legal? Vamos ver a água preta, vamos ver a água cinza. Então, dá uma olhada. Ok, agora aqui da parte de baixo, a cozinha, lavanderia e os dois banheiros. Vamos seguir o caminho da água cinza. A água cinza vai descer mais ou menos por aqui. Água preta vai descer aqui pelo lado. Água preta vai se juntar com a água que vem desse banheiro, né, vaso sanitário, e vai lá para baixo. Água cinza. Vai chegar nesse primeiro filtro que eu troquei recentemente, tava com areia. A areia já tava com matando aí eu troquei e coloquei seixos rolados, desse filtro desce para um filtro biológico, a função aqui ó, é só retenção de material particulado maior, essa é a água que está chegando da máquina de lavar, e então, vem da pia também, então aqui só para retenção de material particulado maior. Passa por aquele filtro, esse daqui é um filtro biológico. A parte de baixo fica mais anaeróbia, a parte de cima aeróbia. Encheu, ele está passando por esse segundo filtro. Encheu o segundo filtro, vai encher o sifão bel. sifão Bell começa a trabalhar, esvazia tudo outra vez. Então a água preenche todo o sistema. Chega num momento, automaticamente é esgotada toda essa água e o sistema fica aeróbio Daqui, desce para o nosso brejinho, que agora já está com, com as pedras roladas, seixos rolados. Os copos de leite. Aqui já tem alguns copinhos de leite. Ainda estou plantando, observando. Daqui, se eu quero, eu faço um nível ficar mais alto, entra a água aqui na, na piscininha dos passarinhos, e daqui ela pode verter para essa cascatinha que eu estou fazendo desse outro lado. Ok? Ou então eu abaixo um pouco aquela saída. E o efluente que está aqui, ele vai descer todo para cá. Daqui ele entra nesse primeiro vaso. Se eu preciso, eu faço a limpeza dele por ali. Entra nesse primeiro vaso e vai passar pelo corguinho. Do corguinho, ele vai chegar nesse, nesse laguinho, nessa bacia vai passar novamente pelos seixos rolados, vai passar pela areia, estou começando a plantar agora e vai chegar nessa parte de baixo, vai chegar nessa parte de baixo que a gente vê, olha só a água, já está com uma qualidade bastante interessante. Então, aqui areia por cima e brita embaixo. Por ba... Então, ela vai filtrar e vai entrar nesse primeiro tambor. Nesse tambor, pedra por baixo, areia por cima. Então, a água vai subir. Vamos abrir ele aqui. Ok, ela ainda tem alguma coisinha flutuando. Mas já está com uma qualidade legal. De lá, ela vai filtrar novamente e vai chegar nesse segundo. Esse segundo aqui, eu posso usar essa água. Vamos dar uma olhada nela aqui saindo. Olha só, uma água clarinha, já com uma qualidade bastante, bastante boa. Essa água aqui depois eu posso colocar num filtro ou algo assim. Essa daqui é uma saída de limpeza hidráulica dessa parte de cima. Esse de baixo tem uma outra limpeza hidráulica que sai por aqui. E se eu quiser, eu posso utilizar essa água. Dá para ver que ela tá clarinha. Eu posso utilizar essa água e levar para a parte de baixo, onde tem um início de horta, né? Mas vamos aprimorar. Legal? Voltando. Água que sai da cozinha vem para essa para essa cava. É uma mistura de, de composteira com verme compostagem então minhoca está trabalhando ali aqui eu jogo as cascas de frutas que vem da cozinha da janela da cozinha como faziam nossos avós sem cheiro nenhum a água infiltra, ela é pré-tratada vai sair por aqui ali a gente consegue ver então ela vai sair por ali, vai descer por essa bancada, que já está sendo colonizada pelas plantas. Vai chegar até esse, esse vaso. E daqui por baixo, vai chegar até essa parte. E aí, segue o caminho dela. Aqui do lado, eu estou fazendo um jardim de chuva. Então, tanto água da, da chuva entra por aqui. Ou entra por aqui e vai seguir o contorno do, do sistema. Águas pretas. Ela está vindo ali de cima, junta com a, com a dessa casa, passa aqui do lado, vai passar aqui por baixo e vai chegar nesse lugar que a gente estava até agora há pouco. Chega aqui nesse biodigestor, do biodigestor um filtro biológico e do filtro biológico uma wetland, que já mostrei em outros vídeos. Há pouco tempo atrás fiz a limpeza, tirei as plantas, remanejei algumas plantas, veio a geada, machucou um pouco, mas elas estão voltando. E aqui trabalho das algas, né, oxigenando mais a água. E no final do processo, aqui ela é dispersa no, no terreno. O, o, o que é que está planejado a partir daqui? Ok, então a partir desse estágio. Água cinza tratada já está descendo para esse lugarzinho aqui que vai ser um, uma piscininha, eventualmente uns peixinhos também, a tubulação para limpeza já está instalada e aquele outro tubo é para fazer a ligação com aqui sim. Aqui nessa cava é onde vai ser o lago. Estou com os peixinhos aqui que já estavam no laguinho, esperando a. A vez deles de, de chegar na nova casa. Ok. Daquele lago. Então do que vai ser esse lago maior. A água vai descer. Vem para um outro laguinho. Que vai ter aqui. E que aí vai juntar com, a, com o efluente que está vindo ali do, do sistema de águas pretas. Desse outro lado aqui no filtro biológico, eu, eu construí alguns anteparos né, para ter uma paredinha verde, algumas plantinhas já chegando por aqui. Então, mais um laguinho aqui nessa parte. Eventualmente, mais um brejinho nesse lado aqui. E aí vem para essa cava, onde hoje eu vou colocando as podas da, das árvores, mas temos aí já uma cava pronta, onde a ideia é fazer um, um outro lago mais profundo e para reservação de água também e captando a água que venha da laje. Da... Beleza? Então é isso, Ronis. É isso aí. Né? Ciências ambientais aplicadas. É casa, terreno, sistema de tratamento, produção de alimentos, é tudo integrado, ou é isso que a gente busca fazer por aqui. E junto com tudo isso, e deixando o lugar mais agradável, mais acolhedor, mais receptivo, mais bonito. Nós estamos ainda na, na época da seca, então é a, a viagem a partir de agora, ano que vem, já quero expandir a ilha de verde dentro da seca aqui na, na propriedade. Então, tem uma parte que fica seco, porque é seco mesmo, no, no terreno que a gente está, na área que a gente está, a, a época da seca é seco. Né? Então, em então, mês de agosto, estamos auge da, da seca. Mas, com esse trabalho que está sendo feito agora, a ideia é que ano que vem a gente expanda essas ilhas de diversidade, e, e, e traga aí pequenos oásis dentro do terreno. Ok, então, se estiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, compartilhe com os amigos, né? esparrama as informações, e um grande abraço e até a próxima!